Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Gabriel. A gente é do canal Nerd, nerd ao quadrado. quadrado. A gente tá fazendo esse canal com a intenção de postar vídeos sobre jogos, gameplays, é, filmes da cultura nerd, animes, mangás, coisas de otaku, rock. A gente também vai gravar desafios, vlogs. Mas para começo de canal a gente vai focar em gameplays. Vamos gravar gameplays de Yu-Gi-Oh, GX, Pokémon Red. Eu vou gravar a série de Pokémon Red. Também estamos planejando gravar gameplays de PS3, PS2, PS1. A gente quer fazer também vídeos sobre jogos antigos, GTA Sandras, San Resident Evil 4, Resident Evil 1. Também, mas o ficar fica pro futuro. A gente tá fazendo esse vídeo mais para mostrar para vocês, explicar como vai ser o canal, como ele vai funcionar. A gente pretende colocar vídeos semanalmente. Ou de 15, 15 dias. É, porque a gente também não tem tanto tempo assim pra se encontrar, pra gravar jogos, porque nós dois estamos no ensino médio e fica ruim, é? são muitos trabalhos, muitas provas, a gente tem que estudar bastante, mas a gente vai se dedicar assim ao canal. Eu acho que é só isso então, pessoal. Valeu! Ah.